Então, continuando com a nossa discussão, vamos partir para tentar formalizar a Lei Zero da Termodinâmica. Como vocês devem imaginar, ela se chama Lei Zero justamente porque foi anunciada a primeira e a segunda lei, e depois se se percebeu que precisava de uma coisa mais fundamental que que dizia respeito ao equilíbrio térmico ou a, a ideia de temperatura então né que está intrinsecamente relacionada com o equilíbrio térmico para para poder dar sentido para para a primeira e para a segunda lei então se chamou de lei zero porque para dar essa ideia de que antecedia e hierarquia a primeira e a segunda lei então a gente imagina que a gente tenha dois sistemas é, inicialmente então eu vou representar agora os dois sistemas separados eles estão aqui contidos num recipiente fechado e com paredes adiabáticas então significa que eles não têm nenhuma interação com o mundo exterior né? e além disso eles estão separados aqui por uma parede também adiabática internamente e possivelmente né, eles estão ou, ou necessariamente eles estão em dois estados diferentes de termicamente falando, né? Quer dizer, a ideia é falar de temperatura diretamente, mas eu quero evitar falar diretamente da temperatura porque a gente quer construir a ideia da temperatura, né? Então eles estão em dois estados bem diferentes, né? Vou simbolizar esquematicamente, né? E eu mudo essa fronteira que os separa. A fronteira externa continua igual, mas eu mudo a fronteira que o separa por uma fronteira diatérmica. E o que eu, o que eu noto é que, assim como naquele exemplo da xícara da aula passada, eu noto que o estado desse o sistema A começa a mudar e do B também e eu poderia inferir ou, ou uh, eu poderia medir isso né, com, com algum artifício que existe um fluxo de energia do A para o B. E depois de um longo tempo, de um intervalo ou de vários intervalos, que são o tempo de relaxação, relaxação, eles atingem o equilíbrio. Equilíbrio térmico. Então, depois de um longo tempo, a gente não consegue aqui na termodinâmica, em princípio, estabelecer qual é esse tempo, né? Isso vai ser uma prerrogativa da mecânica estatística. Mas a gente sabe que se a gente esperar muito tempo, vai chegar um momento em que os dois estão em equilíbrio térmico. Bom, o que, que significa... Bom, em primeiro lugar, essa fronteira eh, diatérmica significa que eles estão em contato térmico. Ou seja, que eles podem interagir termicamente, trocando energia e possivelmente, ou, ou certamente, de acordo com o nosso entendimento agora do process dos processos térmicos, mudar de temperatura. Então, eu poderia dizer, eu poderia atribuir a esse sistema uma temperatura e a esse outro, outra temperatura. E no equilíbrio térmico, ambos terão a mesma temperatura. Bom... Uma maneira de enunciar a Lei Zero é dizer o seguinte... Por que, que isso tem a ver com a temperatura? A gente vai ter que discutir um pouco. Mas vocês vão se dar conta... Eu imagino... Que essa ideia está por trás da nossa definição de uma temperatura como uma variável de estado. Eu tenho um sistema A, um sistema B, um sistema C. Aqui eu estou desenhando essa parede mais espessa como sendo adiabática e essa mais fina como sendo diatérmica. E o que a lei zero me diz é o seguinte. Se A e B estão ambos... Em equilíbrio térmico com C, então A e B estão em equilíbrio térmico. e si. Parece que isso não tem nada a ver com a temperatura, mas na verdade tem. Né? O que, que eu estou dizendo? Que se eu tenho uma fronteira diatérmica entre A e C e entre B e C, mas não entre A e B, né? significa que em algum momento o A vai entrar em equilíbrio com C e também em algum momento o B vai estar em equilíbrio com C. E o que está dizendo aqui é que se esses dois estão em equilíbrio, se esses dois estão em equilíbrio, esses dois também estão em equilíbrio. Por que, que isso tem a ver com, com o conceito de temperatura? Porque o que, que significa eu dizer essa primeira parte? O que, que significa essa primeira parte? E o que, que significa essa segunda parte? Eu dizer que A e B estão em equilíbrio com C, como eu posso medir esse equilíbrio? Esse equilíbrio térmico, ou o estado térmico do sistema, eu vou medir através da temperatura. Ou seja, é importante para mim fazer isso, é importante que eu tenha uma variável de estado que me, que me caracteriza todo o estado do sistema, o estado térmico do sistema, e que seja inequívoca. Por um determinado estado térmico, eu tenho um certo valor para essa variável de estado. Certo? E isso é justamente o que a gente vinha falando da temperatura. A gente vai falar mais algumas coisas no final da aula de hoje ou na próxima que vão dar mais suporte a isso. Então, se eu dizer, eu dizer que A está em equilíbrio com C, significa que é possível eu atribuir uma temperatura para o A, uma temperatura para o C, que dependem só do estado térmico dele e de mais nada. Bom... A mesma coisa e a mesma coisa para o B. E claro, se eu conseguir fazer isso, a ideia de definir uma função de estado e uma equação de estado e toda essa discussão que a gente fez, significa que a gente consegue obter uma relação algébrica entre os dois sistemas que me caracteriza ou que me representa uma, uma relação física entre os dois. Eles estão em equilíbrio térmico. Eu não vejo mais fluxo de energia de um para o outro. Eles estão no mesmo estado térmico. Eu consigo substituir isso por uma relação algébrica. Ou por duas, aqui no caso, né, uma para cada sistema. E uma vez que eu consegui estabelecer uma relação algébrica, bom eu consigo então trabalhar com as relações da álgebra que aqui são é, é, muito diretas, objetivas e óbvias, né? Que se isso é igual a isso, isso é igual a isso. Então a minha segunda parte está me dizendo isso. Tá? E vocês talvez estão se perguntando, tá, mas isso é óbvio. Sim, isso é óbvio. Mas que eu possa atribuir essa variável de estado ao sistema e outra variável de estado ao segundo sistema e caracterizar o sistema completamente só através dessa variável de estado, isso não é óbvio, nem um pouco. Então, a ideia toda da Lei Zero é, poder, é a gente poder fazer essa construção de pensar numa variável de estado que representa o estado térmico atual do sistema. E uma vez que a gente faça isso, bom, daí a gente consegue trabalhar com essa variável de estado, até através da álgebra para que a gente conhece, porque a gente conseguiu, digamos assim, formalizar é, algebricamente as relações físicas que a gente entende sobre os sistemas térmicos. Tá? O que seria o C, por exemplo, né? poderia ser, poderia ser, não precisa, mas poderia ser o termômetro. Quer dizer, eu comparo o C com o A, está em equilíbrio térmico, eu comparo o C com o B, está em equilíbrio térmico, eu posso dizer que o A e o B então, estariam em equilíbrio térmico se fossem colocados em contato. Né? Tem um, dois objetos. Né? Vou fazer uma outra representação dessa discussão. Eu pego o meu termômetro, aproximo aqui... Vejo se está em equilíbrio térmico, depois trago ele para cá, vejo que está em equilíbrio térmico, imediatamente, sem colocar em contato o A e B, eu digo que os dois estão em equilíbrio. Então, significa, de novo, né, que todo o estado térmico desse sistema é representado por uma variável de estado, por isso ela se chama assim, que é a temperatura. Tá? Então essa discussão toda que a gente fez a aula passada e essa e, e vai continuar nessa e talvez na próxima É basicamente para é, estabelecer bem o conceito de temperatura Vocês vão ver que a temperatura tem uma interpretação é, bastante direta né? A seguir a gente vai ver isso Bom, vamos falar um pouco do gás ideal Certo? Porque o gás ideal, como eu, eu falei rapidamente antes, ele é um dos sistemas mais simples em que a gente pode escrever uma equação de estado que caracteriza completamente ele. Então, muitíssimos exemplos podem ser trabalhados em termos do gás ideal. E o gás ideal está tão presente na termodinâmica que às vezes se confunde, né? Ah, termodinâmica é gás ideal, gás ideal é termodinâmica. É claro que não é isso, né? a gente só trabalha com o gás ideal porque realmente ele é um sistema em que a gente consegue trabalhar todas as características dele dentro da termodinâmica. Né? Então, o que é o gás ideal? Qual é o nosso modelo de gás ideal? Partículas clássicas. né? Quer dizer, partículas rígidas... Uh, é, finitas, bem estabelecidas... Né? não imagina não vai falar de, de função de onda... de estado de energia, nada disso... né? pontuais... idênticas... que interagem através de colisões... de curta duração... e o que, que eu quero dizer com curta duração... Que elas passam muito mais tempo viajando né, uh, sem interação nenhuma do que interagindo e o tempo então que ela passa viajando é muito maior que o tempo que dura a interação significa em outras palavras que o gás é né, em que ela vai passar mais tempo sozinho uh, fazendo um, um movimento é, retilíneo uniforme, né? do que interagindo né, com outra partícula. Isso é importante porque, se ela interage muito, os efeitos é, quânticos da interação vão começar a, a importar mais. Né? E a troca de energia aqui é, vai modificar mais a, a dinâmica da partícula do que a viagem em si. Né? A maioria dos, dos gases nas condições em que a gente encontra eles... obedecem muito bem é, essas premissas aqui que a gente está adotando. E por isso que a lei dos, dos gases ideais é tão bem sucedida. Bom, tem, tem, tem vários estudos sobre os gases ideais. Né? Os mais importantes, talvez, do Robert Boyle... em 1664 que viu que, que a temperatura constante, a pressão vezes o volume, era uma constante. Né? Ou em outras palavras, a pressão era inversamente proporcional ao volume, a temperatura constante. O que significava que se eu diminuía o volume, necessariamente eu aumentava a pressão. se eu diminuo o volume necessariamente a pressão cresce por outro lado se eu aumento a pressão né o volume decresce para mim aumentar a pressão o volume decresce tá bom isso equivale a dizer se p vezes v é constante significa que, que as mudanças que ocorrem num e no outro São sempre em sentidos contrários né? O que significa que se eu estou num certo estado inicial Isso é uma constante Eu modifico esse estado para um estado final Isso também vai ser uma constante E é a mesma constante Justamente porque As mudanças que ocorrem em P São contrabalanceadas pelas mudanças que ocorrem em V né? Então a gente tem eu, ou eu poderia escrever para vários estados. Né? É... E assim por diante. Sempre a temperatura constante. Né? Bom, e depois, bem mais adiante, o Gay-Lussac, 1802, fez uma observação parecida entre volume e temperatura. A pressão constante, então. Se eu tenho um recipiente, né, que tem uma tampa móvel, eu aumento a temperatura, o volume também aumenta. Certo? Eu diminuo a temperatura, o volume aumenta. Desculpa, eu diminuo a temperatura, o volume diminui. Da mesma forma, eu posso escrever... Eu poderia... V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Então, juntando as, essas duas observações, né, parece que as coisas que, que descrevem um gás ideal são essas três quantidades. Pressão, volume temperatura. E eu poderia pensar em sair de um estado inicial para um estado final. e me perguntar como seriam as mudanças nessas quantidades de maneira que, que eu pudesse entender modificando uma das variáveis como as outras se comportam então a gente pode pensar isso fazendo em duas etapas né essa essa mudança de estado né a gente costuma pensar olha a gente costuma pensar se o gás é completamente caracterizado por essas três variáveis significa que cada estado dele é um ponto no diagrama PVT. Quer dizer, cada ponto, cada estado, cada ponto desse diagrama tem coordenadas PVT e representa um estado do gás. Se o gás vai para um outro estado, Ele vai ter novas coordenadas. Deixa eu tentar desenhar. E tem várias maneiras que ele pode vir desse estado até esse. Ele pode diminuir a pressão, depois diminuir o volume e assim por diante. Tem várias trajetórias, digamos, em termos de, de pressão, volume e temperatura, de que ele pode vir de um ponto até outro. Bom, então a gente vai fazer... Primeiro, a temperatura constante. A gente faz PV0 igual P PV0'. Mudei só o V e mantive a temperatura. E depois a pressão constante. E, bom, isso aqui é uma constante. E depois a pressão constante. Então, eu saio de V0', linha, que é o estado. Eu vim de V0 para V0'. Linha, e agora eu vou sair de v... V0 foi fui para V0'. Linha, e agora eu vou chegar no estado final que eu queria, que é V. Certo? Então, se eu, elim... se eu elimino o V' linha, o V0 linha nas duas equações. Eu acabo, né? Como isso é constante, certo? E isso é constante, eu acabo assim, que é constante. Então, basicamente, eu cheguei a uma relação que agora vale sempre. A gente pode ir um pouco adiante, né? então eu chego a isso, é constante, e vamos analisar em termos de, de quantidades intensivas ou extensivas, olha, essa é uma quantidade intensiva, então eu tenho uma quantidade, uma variável intensiva, uma variável extensiva, que depende do tamanho do sistema, pressão não depende, volume depende, uma quantidade intensiva. Então, se eu dobro o tamanho do sistema né, ou se eu construo um novo sistema que é dois sistemas idênticos unidos, essa quantidade deve dobrar, porque tem, sobrou só uma variável extensiva na dependência desse produto, certo? Então isso aqui deveria ser proporcional ao tamanho do sistema, a quantidade de matéria do sistema, ou ao, dá para a gente escrever em termos das duas coisas, ao massa ou o tamanho, ou o número de partículas ou massa ou enfim né então a gente tem ainda que isso deveria ser uma constante vezes o número de partículas certo e esse k essa constante de proporcionalidade é a constante de Boltzmann. Que justamente sai da relação do gás ideal. Certo? Então, finalmente a gente costuma escrever... Dessa forma... Né? Talvez, aqui parece que, que tem preferência por uma ou outra variável né? Na verdade, talvez fosse mais interessante escrever assim né? Quer dizer, todas essas variáveis estão em mesmo pé de igualdade Pressão, volume, número de partículas e temperatura em geral a gente costuma manter ou trabalhar com gás fechado né, no recipiente então a gente mantém o N constante, ele, ele passa para o outro lado então a gente volta a essa forma assim né Mas a gente poderia pensar no gás ideal, como a pressão que depende de volume e temperatura A gente poderia pensar no volume que depende da pressão e temperatura Uh, a gente poderia pensar na temperatura Que depende de pressão e volume né? O que eu estou querendo dizer É que Todas as, as variáveis As três variáveis de estado Ou quatro, se eu permito que varie o número de partículas Estão interrelacionadas né? Não tem uma preferência Óbvio né? Depende de como eu estou Uh, analisando o, as mudanças de estado do meu gás bom, a gente pode escrever de outras formas né, essa equação né? o número de partículas dividido pelo número de Avogadro é o número de mols e a constante de Boltzmann para um mol é a constante dos gases por que, que ela chama uh, constante dos gases? porque Aqui a gente está contando o número de partículas, né? Mas a gente. Bom, por que ela chama constante dos gases? Não, mas o que, que ela significa? Aqui eu estou escrevendo quanto é essa constante quando eu estou contando o número de partículas. Mas quando eu, eu conto o número de moles, então essa constante, R, vai ser o K contado para 1 um mol, um número de Avogadro, né? Então é... R por NA e o N é N vezes Na. Então, P V sobre T, o K R sobre NA, o N N sobre Na então PV, N RT, ou PVNKT, se eu estou contando o número de moles. ou número de partículas. É o, o R, então, J ou por Kelvin. Eu ainda posso trabalhar com a densidade numérica. Vou colocar um N aqui só para diferenciar da densidade de massa. Né? Que a gente usa, usualmente, representa por ρ. Então eu também poderia representar por K ou T. Então depende muito como se está trabalhando, né? são, são todas formas equivalentes da lei dos gases ideais. Falando um pouco agora de uma visão microscópica do gás. Teoria cinética do gás ideal, que é um modelo microscópico. É uma, uma teoria basicamente ou inicialmente desenvolvida pelo Daniel Bernoulli, 1738, 39, no trabalho hidrodinâmica. Bom, de novo, a gente pensa em partículas pontuais e idênticas. O que significa de novo pontuais, né? significa que o tamanho delas é muitíssimo menor que o, que o caminho médio que elas viajam entre cada polisão. Né? É um gás rarefeito, o que significa de novo que o caminho médio é muito maior que o tamanho das partículas ou em termos de tempo que elas passam muito mais tempo viajando do que colidindo e que são partículas rígidas ou seja, que as colisões são elásticas certo então a gente vai vamos pensar em uma partícula dentro de um recipiente e depois a gente pensa qual seria o efeito de muitas partículas então a gente tem Aqui um êmbolo, o recipiente tem um tamanho L, aqui a gente tem um êmbolo de, que é móvel, né? Ou que, que pode ser, que é sensível às variações de pressão, e ele tem uma área A. Bom, a partícula que está viajando, colide aqui, colide aqui. E vai sucessivamente colidindo com as paredes. Né? Então, ela tem uma velocidade V. Tá? E o volume desse cilindro é A vezes L. Bom, vamos pensar um pouco o que acontece com uma colisão na parede. Eu tenho aqui a parede. parede fixa, né? Para a gente raciocinar. A partícula vem com uma velocidade v. Eu estou usando essa notação para vetores, né? Eles são idênticas, só é mais fácil de escrever o tio embaixo que é a seta em cima. Ela vem, se choca com a parede e sai com um, um determinado ângulo. Bom, ela tem duas componentes Vy, Vx. Vou botar o meu x aqui. Como a força, como a parede age com uma força perpendicular, ou uma força normal à parede, ela só consegue modificar a componente x da velocidade. É um momento antes essa velocidade para cá, como eu estou supondo que as colisões são elásticas um momento depois essa componente Vx vai ser refletida e a componente Vy continua igual e essa é a nova velocidade então se vocês Olhando para a geometria do problema, a gente vê que esse ângulo é igual a esse. Né? Que o, o Vy' é igual a Vy. Vx' é igual a menos Vx. Módulo de V' é igual a módulo de V. Na direção X, então, que é na direção X... Vamos pensar assim, ó. o que que essa força né, normal aqui da parede vai fazer? O que que força faz? E agora eu misturei as notações, mas não tem problema. Força muda o momento. Né? E não confundam esse P aqui com P de pressão, talvez seja melhor colocar maiúsculo. Então na direção X, a mudança de momento em y, ou vou colocar assim, né? Zero. A mudança. Vou colocar aqui. Não há mudança de momento em y, justamente porque a força age só na direção X. A mudança de momento em X. Duas vezes a componente Vx Então, é, desculpa, eu falei momento Mas estou escrevendo velocidade Mas então a mudança de momento Em x É isso A tá, é mudança de momento em y é zero Então, significa Se a partícula perdeu Essa quantidade de momento Significa que a parede ganhou essa quantidade então se isso é na partícula se a partícula perdeu isso a parede ganhou isso porque o momento não se conserva e então entre as colisões na parede, né? quer dizer, bate, bate, bate, em geral, o tempo que vai levar é duas vezes o caminho, dividido pela velocidade de x, certo? Porque o tempo que ela vai levar entre, entre duas colisões é basicamente isso. Então, a força média... Uma molécula, eu estou pensando, vai ser força média, variação do momento por variação do tempo, 2mVx dividido por 2L sobre Vx. Então a força média vai ser mVx ao quadrado por que, que que a força vamos pensar um pouquinho por que que aparece duas vezes o vx porque tem dois efeitos é, agindo na transferência de momento ou na, na força né quanto mais rápida a partícula tá quanto maior a velocidade maior o momento que ela transfere certo mas por outro lado quanto mais rápida ela tá mais colisões ela vai fazer em cada intervalo de tempo. Então, o efeito da velocidade na força ou na quantidade de momentum transferida por tempo é quadrático. Certo? Agora, se eu tenho N moléculas... Eu, o que, que eu tenho que fazer? Ao invés de eu pensar numa velocidade, eu vou pensar na média das velocidades quadráticas, né? eu estou usando aqui, então, uh, o símbolo de média, né? e eu teria, então, que a força média, m, n vezes, cada uma delas vai fazer isso, a média das velocidades, dividido por área. Bom, mas a pressão é força sobre área, então... Se eu tenho muitas fazendo isso, a pressão vai ser a força média pela área. Que então seria m n a l, que é v. Então Se preferirem. Bom, aí a essa altura vocês já devem ter se dado conta, né? A gente só vai arranjar um pouco melhor isso, né? Se as velocidades são aleatórias. Quer dizer não tem uma direção preferencial para essas velocidades não tão, as partículas não estão andando mais numa direção que noutra no eu tenho que a velocidade quadrática média seria e além disso como elas são aleatórias bom isso aqui independe né mas como elas são aleatórias, Vx é igual a Vy vezes Z, quadrado, Ou seja, que o módulo quadrático médio pode ser escrito como 3 vezes a componente Vx. Isso acontece porque eu poderia fazer esse mesmo raciocínio nas três direções, né? VY e, v, e VZ, né? E essas três contribuições se somam. Né? Então eu posso escrever Pv é igual a NMV sobre 3. E daí eu vou fazer uma pequena modificação. Eu vou escrever um meio aqui, um meio aqui, né? Ou. ou... É. Então. Eu acabo tendo que PV. Bom, vou fazer, vou escrever assim. Dois terços. Vou deixar esse dois lá. Dois terços de N um meio dm do certo bom e se a gente volta lá na, nos gases ideais a gente tem que n k T de onde a gente Deduz diretamente que Kt é igual a três meios, ou dois terços disso, ou vou escrever assim, três meios de Kt é igual a um meio. certo e esse é um resultado importantíssimo em que eu tô em que agora é possível fazer uma interpretação do que é a temperatura ou seja a temperatura está diretamente relacionada à energia cinética média das partículas é, vamos escrever de novo a gente vai discutir depois por que, que surge esse três meios tá isso tem, que, tem a ver com os graus de liberdade das moléculas que constituem o sistema. Mas o resultado principal é esse. Aqui, nesse lado, eu tenho a energia térmica. Que é uma quantidade que eu obtenho do ponto de vista macroscópico. E aqui eu tenho a energia cinética média. Que é uma quantidade, em princípio, microscópica. Então vocês vejam a importância dessa conexão. Né? Uma vez que eu meço a temperatura de um sistema, eu consigo ter acesso às à média das velocidades quadráticas. Né? Ou Quando eu estou mudando a temperatura, na verdade eu estou mudando a velocidade média das moléculas. Certo? Nota que as unidades do K são Joule por Kelvin, então Kt... Tem unidade de energia, Joule. E o 3 meios de KT é a energia média de cada partícula. Bom, a gente pode continuar ainda. E vê o seguinte, né? A velocidade quadrática média é 3 kt sobre m. Se eu penso na raiz quadrática média, né? A velocidade root mean square, né? Que significa a velocidade quadrática média. Que é a raiz da média quadrática. Essa é a definição de RMS, né? Então, como a gente pode usar isso? Bom, vamos fazer um exemplo diretamente, né? Uma partícula de O2 a 20 graus temperatura ambiente. Que velocidade ela está se movendo em média? Bom, a massa do O2 é duas vezes 2,65 10 na menos 26 quilogramas, né? Que é 5, 3, 10 na menos 26 e 20 graus. Celsius correspondem a 293 Kelvin. E o K, 1.38, 23. Então, fazendo as contas, a gente chega que a velocidade quadrática média de uma molécula de O2 na, na nossa atmosfera, temperatura ambiente, mais ou menos 478 metros por segundo. Então, eu acho que, que não tem como ressaltar exageradamente a importância desses resultados. Né? Quer dizer, através de uma análise relativamente simples, a gente conseguiu unir duas visões é, inicialmente distintas. Né? É uma visão mecânica da velocidade das partículas, transferência de momento e assim por diante e uma visão térmica, né, dos efeitos da temperatura na pressão e no volume, que eram as ideias que vinham do gás ideal. Além disso, além de toda a, a concepção conceitual e teórica que está por baixo disso, tem um, uma aplicação prática muito importante, né, que medindo uma variável de estado macroscópica, onde a gente falou dos termômetros, né, quer dizer se eu coloco um termômetro lá dentro do forno do meu fogão, imediatamente eu sei a velocidade média das partículas que estão lá dentro. Nota que que num determinado gás, todas as partículas vão ter a mesma energia térmica em média, certo? Mas se a partícula tem uma massa muito pequena, ela vai ter uma velocidade muito grande. Essa é uma das, das explicações, por exemplo, porque não tem oxigênio, não tem hidrogênio livre nem hélio na nossa atmosfera. Porque, como o hidrogênio tem uma massa muito pequena, a velocidade dele, a temperatura que a gente encontra na nossa atmosfera, é muito grande maior que a velocidade de escape do campo gravitacional terrestre. Então, se, se primordialmente existia hidrogênio na atmosfera terrestre. Né? Vou desenhar aqui esquematicamente Se primordialmente existia hidrogênio livre na atmosfera terrestre Com a temperatura que a gente encontra aqui Esse hidrogênio tinha velocidade para escapar E foi evaporando da atmosfera Até que hoje em dia não tem é, quase nenhum hidrogênio livre na atmosfera Mesma coisa com L Então o hidrogênio só conseguiu so so sobreviver na Terra se ligando a uma molécula bem mais pesada que ele, certo? E daí, bom, na forma líquida é diferente e tal, né? Mas mesmo assim, se ele estivesse sozinho, diluído dentro de um, de um fluido, ele poderia ter uma velocidade muito alta, escapar do fluido, evaporar do fluido. Né? Tem, tem mais uma infinidade de, de explicações que a gente pode desenvolver a partir de, dessas ideias aí da teoria cinética. Tá, então, é, realmente é um resultado fundamental que a gente vai usar bastante a seguir.